seguinte, tu já reinstalou o jogo. Aí quando entra na tela inicial, do nada o jogo fecha. Eu vou mostrar o que foi que eu descobri e o que tem que fazer para evitar esse problema do jogo não abrir. Os desenvolvedores colocaram uma lista de de coisa que não se deve fazer para do anti-hack e tal. Tipo, não pode botar depuração USB, não pode tentar instalar nada via cabo USB nele. Só que no meu caso, ele estava tá crashando sempre Eu não uso nem modo desenvolvedor, nem uso nenhum tipo de, de custom ROM, nem nada do tipo Aí o print, para mostrar que eu formatei o aparelho Aqui é o print da depuração, que realmente está desativado Eu nunca tive a depuração no celular Depois que eu formatei, eu abri o jogo normalmente Aí entrou na partida, beleza Depois eu fechei, aí eu tive que Eu tinha uma senha de aplicativo, umas coisas, uns prints que eu tinha passado pro PC Aí eu peguei Fechei o jogo, conectei lá o PC e passei Passei aí uns 10 prints é aplicativos de banco, essas coisas Aí fui entrar no jogo normalmente, tava da mesma forma, crashando, fechando na tela inicial Aí eu entrei no Modo Desenvolvedor eu fiquei desconfiado que era, que era esse o problema Na hora que conecta o cabo, já era Entrei no modo desenvolvedor e fui em revogar a autorização de depuração USB Que é para desligar todas as autorizações de USB do celular Eu reiniciei o aparelho mesmo assim não adiantou nada O assistente de transferência de arquivo é esse aqui, o normal do celular Não tem nada a ver com depuração nem nada Foi esse assistente aqui que eu revoguei que eu imaginei que ele estava Fazendo com que o jogo não entrasse Pensei, beleza, agora eu vou formatar o celular e nunca mais colocar um cabo nele Só que aí apare... apareceu outro problema aí que eu descobri Se tu fizer o backup e tentar fazer a restauração O jogo já não pega mais Fiz isso umas duas vezes aqui Restaurei o jogo não pegava mais Aí depois que eu limpei lá meus dados, coloquei Como se fosse outro celular Formatei novamente sem restaurar nada Vou o pego normal até hoje.